A sofrologia vai te ensinar uma série de exercícios simples, eficazes, que vão te ajudar a melhorar, a administrar melhor o seu cotidiano. Esses exercícios podem te ajudar a se acalmar, a você se relaxar, você se conhecer melhor, se concentrar, tomar um pouco mais de perspectiva sobre os diferentes acontecimentos da vida, administrar melhor as emoções, se conhecer melhor e, globalmente, ver a vida com um olhar muito mais positivo. Os exercícios de sofrologia devem ser praticados no cotidiano de maneira regular e é dessa forma que esses exercícios vão ser eficazes rapidamente.